Bruno Henrique ficará fora do Flamengo e não jogará os outros jogos que o time tem pela frente. Vamos falando também sobre o martelo quase batido no Fla. Cebolinha está quase vindo para o Flamengo. Vamos começando o vídeo já falando sobre esse assunto, sobre o Everton Cebolinha. Porque o, a, o diretor do, do Benfica chegou né, nesta quinta-feira no Rio de Janeiro para acertar a contratação do jogador, né, o jogador que está lá no Benfica, né, o jogador vem muito especulado aí ano passado, né, veio muito especulado aí, né, sobre, sobre a contratação, né, só que aí não deu certo, e aí o jogador agora, né, vai aí ser substituto do Bruno Henrique, né, não sei, né, se o Dorival vai botar ele como reserva, ou se vai botar o Lázaro, né, eles lá, né, mas agora o Flamengo agora tá quase para acertar com Cebolinha, e o Cebolinha, né, o time que já passaram por Grêmio, o Benfica, que foi contratado na época de Jorge Jesus, e aí agora tá vindo pro Flamengo, né, o jogador que, que, que também foi semifinalista da Libertadores, de 2019. Foi eliminado pelo Flamengo em 2019. Né? E aí. E aí o jogador no outro ano. Veio pro, vai para o Benfica. Joga também. Chegou até as quartas de final da Champions League. O Benfica. Foi eliminado pelo Liverpool. E aí o jogador. Agora vai deixar o Benfica para ir para o Flamengo. Vamos ver o que, que ele pode. Vamos ver o que, que ele pode. Né, fazer no Flamengo. né? É um bom jogador. Habilidoso. Né? e é isso vou falar também sobre o Bruno Henrique né o jogador vai ficar fora por quatro meses né por conta de uma lesão né no jogo contra o Cuiabá o jogador saiu chorando né é, e aí acabou né acabou aí sendo levado pelos médicos né é, não vai dar né Bruno Henrique jogar contra a pete com, o com o mineiro nem a Tolima também né e aí fica complicado né a vida do jogador o jogador vai, vai né e para se recuperar da lesão mas é muito grave mesmo muito ficou né? na velocidade chega aquele ele, ele se machuca né mas aí ele acaba se lesionando né é muito triste, né? Faz falta no time, né? O Bruno Henrique é um jogador muito importante na, nessas partidas assim, interessantes. Mas ele vai fazer muita falta no Flamengo, né? Já temos o Rascaeta, né? Como jogador, também faz muita falta, né? Em partidas assim, ele jogou contra o Cuiabá. E agora, o Bruno Henrique sendo lesionado, né? Mais uma vez, né? E agora vai passar para os exames médicos aí. Tomara que ele fique bem, não? força, Bruno Henrique aí, tá bom? É, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o teu like, teu like ajuda o nosso canal e ativa a notificação para você perder nada, tá bom? Valeu, fui!